Aqui é meus putos, temos aqui com o Tiquinho. Como é que é? Como <risos> <risos> é que é, puto? Está-se bem ou o que não... parece... é? Olha, ganhei. Estamos aqui ao McDrive a uh, comprar merdas para comer, porque o Tiquinho já não come há 15 dias, está tá, magrinho, cheio é, de é, fome. É. É, uh. <risos> já não sei para onde <risos> é que estou virado com a câmera e o caralho. Esquece, será que a rapariga vê? <risos> ah não, podido tá <risos> ir Está-se ver. Esquece até <risos> agora! Pessoal, já sabem, 20 mil likes, vimos aqui ao McDrive. 20 mil <risos> pessoal, Aralho, 20 mil likes, 20 mil, 20 mil likes, vimos aqui ao McDonald's, só, só pedidas de um euro ah, e o jogo paga. Não, se estou a brincar. 20 mil likes, pago! Vimos aqui ao McDonald's pedir sempre coisas, estás a ver? Aqui é o mano! Sempre aqui pedir cenas, só, mas forever pagamos! Só umas cena, cenas de um euro ah, e abrimos a janel, não abrimos as janelas do carro, ele tem que fazer pedido pela porta, para ali estão a ver? Está yeah. uh, a fazer coina, é, é mesmo para nasco não liguem pessoal. É menos que aí e está feito, caga nisso. Tem, tem menos, tem 100 menos. Não sei o que. Esquece. Olha pronto, isto aqui não venho, não venho este meio que estou a brincar, venho, a gaja é boa. E os dois também estão tá lá, são boas. Está, isto é a ressaca de uma puta de ontem, então, Não bebam, pessoal. Isto é, o, é a puta da estupidez. As gajas devem olhar assim marcar-te a -se sem marcar -te, cara fora. De, foda aquele gajo a no carro. Mas não sou eu aquilo. Não, pessoal, não bebam. Porque quem conduz, não bebam no Natal. Pá, sabem como é que é? Não bebam. <risos> Natal. Sim, Natal. Que Natal teve, é caralho. Olha só o acidente. Estás aqui num carro. Já foste, já te fudeste o carro Põe-lhe lá para trás, está lá para trás É só no Natal caralho Ah sim, mas tipo a Apple está Mas é comer caralho Big Mac, aquele taba da para um puto Pedimos um Macbox Family. Family Quê? São dois Mac Menudo e um AP1000 Eu quero um brinquedo Foda-se que puta de criança Se for um vibrador é para o óptico Tá foda-se, eu quero gravar alguma puta Olha, foda agora agora apitou Sai da estrada, sabe? Ué, a frente, oh e será que ai, o Airo sabe que tem que estar caralho, é sábado. Sabe como é que é, pessoal? O meu nome é... Winda! O ah, ah, meu nome é o caralho que o chão é. A mulher <risos> é Olha, pessoal, podem, podem ver aqui. Podem... Olha, se quiserem, pessoal, ligo os me a cena. Façam caro já aqui neste carro. Pessoal façam carjacking aqui ao joelho neste carro puto, porque sabem porquê. venham e fodam-se porque vão abrir, olha, abre o vidro o quê? o quê? não te ouço, abre o vidro está bem, abre. aqui é o mano <risos> pessoal, esquece, este gajo estava apanhicado a 100% que é isto ai caralho já sai pessoal tenham cuidado quando conduzem isto aqui é Olha, agora está um carro atrás e pessoal olhem lá atrás, ganda cona só que não Oi, Mac é pessoal. Então pedimos o um MacBooks Family. O meu nome é. Uh, é? MacMenu quem? Então de decepto. É o MacFamily. Mac o o quê? É? MacBooks ah. Family. Ah, ok. Mac São okay. dois MacMenus. Um é Pin Mill. Ok, então. E tu traz essa merda? Traz o quê? Hã? Ah? Traz o quê, meu? Os, os, os hambúrgueres? Estás a pedir. É um seu... tá a, assim, a mesma mano. merda só que em conjunto Às vezes fica mais barato Lá para onde andas, oh boy Agora <risos> o filho é da puta, o quê? PUM! O que é que se afuda a câmara, meu o já o Estamos a gravar é? só merda, meu Este pessoal vai assim, foda-se é que é? esta merda calma e se o gajo da frente tiver o carro, o... a janelada? Não, já estás fudido Afasta ali a é como tu é pimil todo Vai marchar atrás ó ah, eu dizia assim, parecão. ah, ah, mete o joelho na, na mala E eu abo o carro é puto, este tamar está a demorar para caralho. É melhor eu me ir aqui de madrugada. Foda-se. Olha, cara. olha, olha, está estava vir para trás. Caralho. Oh, estás foda Não dá nada a ver com isso. Está puta! O que achas? é que é o É. É... sei lá... Foda-se. Fanta, caralho. Fanta? Yeah, meu. Não vais fazer uma merda que tu trouxeste Pá pá pá Olha eu cheguei a puta da câmara Ah, está a dar, é tu Como é que a vida? Sou aqui, sou... Conta, conta a nós como é a vida Como é a vida, chaval? A vida! A a a vida, vida, caralho! Tu, o teu académico diz eu ganho Ganhou o quê? Ganho a taça de Portugal Taça de Portugal Acho que passou nos quartos, nos quartos final da taça de Portugal Eu também não ganho a taça de Portugal Não, não, não, não, não tu não... Olha, eu ganho que a taça de não sei bro, Será que vai é para Se tiver muito cheio tem que cavar aí. Está a fritão. Está não fritar. Está a funcionar não. Não posso ficar. O que é que era de caralho que figura? Hum. Sabes qual é? Hum. Hum. Olha, estás a ver aquele ali? O MacBox for no. Ah, ok. Tem dois Mac Menus e um ao 10 primeira. 95 Tu tens 95 cêntimos, eu tenho 10. Olha se já para aí trocos. Vai estar ali ó, oh, fazer esse ganho, E Isso parece-me. Então tá, está-se bem 11 euros. O eu, YouTube eu não paga esse merda. Né? Ah, o YouTube está-se cagando para ter, É para ti, para todos. Estou a falar, isto merda. Não tem nada para o TLA, mano. Estás a fazer é, eu... Ai, chegou. Tá... É ali à frente, eu mano. Eu... Olha, segura aí, bro. Vamos embora. E o vou... papai? <risos> Oh oh <laughs> Olá, boa, noite. boa noite, era o MacBox Family. É, é um É um Big Mac e é um Mac Sim, sim. É uma Fanta. Fanta e é um Lipton de hortelã. As bebidas é uma Fanta e é um Lipton de Hortlef. Desculpa? Uma Fanta e um Lipton de Hortlef. <risos> ah, ok. Eu que é um Lipton. Pode seguir. É, é o 1000. É o Opi é e qual é que vai ser o uh, o normal. <risos> ah, sim, sim. Por assim, né? A vida. Pouco ser meio água. Ou Água? Ah, sim. É tudo? É tudo, sim. Vai então, vai-se estar Putz, que é? Isto daquela é merda estava a chegar às 20 e tal euros. É, é verdade, filha é da puta! Olha, e se eu se pedir, e trampa não se pode gravar? É, mas quando disse, não. Vai é estar assim, é a assim a apontar. Sim. Sim. <risos> não precisa estar tudo curvado também. Estás no meu olhar para a puta da câmera. Sei lá, do que isso o Eu sei que Ver, assim. Também já é dinheiro, senão depois é mais tudo também não, tá. tá? aqui caralho, foda-se Aqui eu moro. Moro. Paga mesmo. Eu eu, agora é pagar o só gozar com eles não. Ah, o que troco Agora irá é gozar com eles, tá lá um euro então caralho É dinheiro? Não, primeiro vou usar um euro não Esquece pessoal, conteúdo Não usar conteúdo Esquece, se tá bom, tá? E agora eu vou parar tá e vou se, se tá bom? Sim, tá bom? Tá Se quer já puxar por esta merda Olha, já fudei o telemóvel, já foi bateria com o é? é, caralho, tanto, tanto tempo mano, puta que pariu Não, não pode ter A gente so exige, é Por que, Caralho! Ai! Ai! Ai! Oh, Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Mano, tá mano, já estou servido, mano, já estou servido Já vou comer, já vou comer e vocês não, caralho, mano Tem gás caralho. O não tem? Não. É a caralho ah, então é super, caralho Mas não tem gás, caralho. Acho que não tem gás. Ah caralho é, foda-se! como era! Os toques caíram, caralho! Para lá para trás? Para, para trás? Para é, lá para, para lá, aqui, caramba. para trás, mano! Esquece não o Andas a semear Olha, então foste tu, caralho! deste me essa merda para a mão! já não era da minha carteira, caralho! Que Olha, queres ver? Eu dei-te a carteira para a mão? Não. Lá ah, então, deixa que só tirar a chave, porque nem sei onde é que ela está! Estás a comando! Onde está a chave? Tu não tens toda a voz! Estás puta que cego! Que <risos> <pute> <risos> Eu cego, sério? meu. Em que sentido? Sei lá o caralho. É hoje que vou terminar o Ah tá. <risos> Foda-se. <risos> é, mas eu comando. Não vou as bebidas. Vou as bebidas tu. Foda-se. Dá-me a minha. Dá a minha? Foda-se. É. Eu lavei água também. Falta uma cena. Oh, tem Só isto... essa a, merda a, a, a coisa, a na mão? Tá a palheta, aquela merda. Tá aqui tá. Ah, então é isso que está pronto. Palheta, palheta para o carro então. Esta merda ah. não é. Ah, que tá. caralho. É em cima. Esse.